Você gosta de economizar nas compras do dia a dia, não é mesmo? Por isso criamos o Pingo, para poupar tempo e dinheiro. Com o Pingo você pode comparar milhares de preços do comércio buscar o produto desejado, construir sua lista de compras e encontrar o melhor preço na sua região. Pingo é um aplicativo colaborativo. Diariamente, usuários como você escaneiam suas notas fiscais e ajudam a atualizar as informações. É rápido e todo mundo sai ganhando. Baixe agora mesmo!